pode ser feito por esse espírito de turba. Esse espírito de turba não leva a nada, leva ao Se chegar ao poder, primeiro não chega. E se chegar, vai baixar o pau em todo mundo e dar isso que deu aí, que está caindo o mundo, demolindo o mundo. Nós temos que criar uma cultura democrática no movimento sindical, um partido na esquerda, uma cultura tolerante, uma cultura da diversidade, uma cultura do convencimento. Eu acho que essas, essas relações... Sectarizadas, eu acho que nós temos que fazer uma, uma batalha para oxigenar a cabeça das pessoas por, uma, por o que eu chamo de uma cultura democrática radical. Luto para isso, eu acho que esse é o caminho. Agradeço a participação de vocês. Na sexta-feira-noite à a gente tem um debate até aqui. Estamos a discussão para outros debates. Muito obrigado. As pessoas que quiserem comprar o livro, mais um comercialzinho, nós estamos aqui, dentro, à disposição dos convidados das competências. Muito obrigado. Professor.